A Manege Bem ajuda as mineradoras a criarem um planejamento de uso futuro, para fortalecerem a economia e darem novas possibilidades econômicas para as comunidades que estão sendo impactadas. Essa proposta vem de encontro com a perspectiva e visão de desenvolver a economia de regiões rurais a partir do desenvolvimento da agricultura familiar como um todo.